Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre, vamos para mais um gameplayzinho aqui de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim meus amigos, vocês se lembram do gameplay que nós postamos aí no final de semana, mais precisamente no sábado? pois é estamos aqui com uma continuidade daquele mesmo vídeo com gameplays aí de altíssima qualidade para vocês para a gente poder ver um pouco mais de como é que tá as mecânicas como é que estão os personagens aí disponíveis até o momento pelo menos nessa alpha que eles disponibilizaram para o pessoal né que pode ter oportunidade de jogar lá na Summer Game Fest e tudo e temos outros poder trazer para vocês futuramente então se você está curtindo aí cara esses conteúdos de Street Fighters gameplays aqui para a gente poder ver mais das mecânicas o que os personagens são capazes de fazer com essas novas mecânicas no caso né já deixa o seu likezão se inscreve no canal ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos então vamos lá meus amigos sem mais delongas eu vou trocar a minha tela aqui já vou parar a minha musiquinha isso aqui a gente vai dar continuidade, galera, naquele gameplay que a gente viu no final de semana e no sabadão, mais precisamente, que a gente postou. E aqui a gente vai ver um pouco mais de gameplay também do Jamie, que eu acho que naquele primeiro vídeo a gente não viu tantos gameplays dele e agora ele aparece um pouco mais pra nós, né? Então, sem mais delongas, a gente vai seguindo aqui o gameplay, dando aquelas comentadas e tudo. E depois vocês deixam aqui embaixo o que vocês estão achando aí também do personagem e dos outros que vão ser mostrados, né? Simbora! Ó, gameplayzinho aqui do Luke agora, do, do Luke não, gente, do Ryu contra o Jamie. Ó, o Jamiezinho já botando aí a sua pressãozinha, já começou ali com o Drive Impact ali, o Ryu muito bem colocado, não conseguiu aproveitar a oportunidade ele depois de estudar o personagem. Jamie tem umas strings bem interessantes pra ir pra cima do personagem também, poder botar uma certa pressão, bateu o Ryu na parede ali. Não conseguiu uma conversão completa Ryu prontamente dá um agarrão, coloca o Jamie no cantão E aproveita já o seu Drive Impact também para poder tentar sair do canto, rapaz Não aproveitar as oportunidades, defendendo muito bem Perryzinha acontecendo ali Ryu tenta de todo jeito sair do canto Mandou muito bem o um Hadouken ali Controlando bem o espaço agora também Ó, Jamie agora aproveitando as oportunidades O espaçamento para poder beber a sua Bebida especial, né? Pra poder ficar um pouco mais forte Já tá no nível 3 ali Quando ele ativar o nível 4 Ele já ficou com os cabelos soltos ali E ativa um poder um pouco maior Ryuzão ali tentou o Perry Mas não conseguiu Hadoukenzinho bem colocado ali Evadorinha Nossa senhora Esses combos do Jamie mano esses strings dele Eu acho eles muito da hora Ó, Ativou Agora os golpes dele Ficam um pouco mais fortes E parece que dão hits a mais Também quando ele acerta Hum, parry perfeito Acabou não conseguindo ali ler de um cadinho Pra poder completar E... Na sua falha de conseguir aproveitar o Perfect Pair, acabou tomando um Super Art nível 1, se eu não me engano, do Ryu Que garantiu o round ali, cara, muito da hora, vamos lá Ó, o play de Jamie ali, conseguiu, conseguiu fazer um início de combo, não completou, mas agora teve sucesso Deu um chute na canelinha ali, mas já tomou um Drive Impact para poder ficar esperto Já saiu do canto mais uma vez, toma, mas nossa senhora, é show de Drive Impact nessa partida, né? Oh, beleza, encontrando bem o espaço, mais um Drive Impact, jogou o Jamie no canto, vai tentar aproveitar a oportunidade, não conseguiu converter totalmente o Ryu Mais um Drive Impact e Super Art nível 3 por parte do Ryu É, essa doeu rapaz Agora, o James está com Critical Art ativado, sem barra de drive, porque ele acabou de perder tudo ali nesse ataque que ele levou, Tá numa situação complicada agora o player do personagem, o, player, o jogador do personagem, ficou meio ambíguo esse negócio, mas tudo bem, vocês entenderam. Ainda está esperando a sua, sua barra de drive encher, poder tentar aproveitar alguma coisa relacionada à defesa e às técnicas, mas o Ryu prontamente já define essa partida aqui, pessoal. Vamos lá, hein? Da hora, da hora. Ó. Parryzão ali ativado, defendeu muito bem Mas o Ryu ainda consegue converter ali uma rasteirinha né? Um chute baixo na verdade, um Hadouken Belo agarrão aí por parte do Jamie Tentando colocar o Ryu no canto de todo jeito Ó, excelente jumping ali com, vo com voadora Mais um combinho convertido Ryu na situação complicada ali no canto Tenta sair de todo jeito Faz a troca ali muito inteligente Mas o Jamie já sai desse cantão também O jogador que tá aí com o Jamie nesse momento Cara, ele tá bem esperto Sempre que ele cola no canto ali Ele arruma uma forma de sair tá jogando mais contido sem tentar tantas pressões assim mas já toma um drive impact do Rio será que vai converter Nossa não consigo converter direito tomou um parry ali parry perfeito agora vem a conversão hum, conseguiu aproveitar e ó muito bem agora o parry perfeito e finalizar o primeiro round aí o jogador de Jamie mano da hora da hora hum, já usou sua bebidinha ali no nível 4 ó Nível 4 ali em cima, ó, naqueles, naqueles... Eu esqueci o nome daquele negocinho ali de bebida do Jamie, mano Mas ele já tá nível 4, então ele tá bem opadinho agora, nesse momento Aproveitando bem as oportunidades, os strings do Jamie, os golpes do personagem são bem rápidos, né? Então você tem que tomar bastante cuidado com a pressão dele aí, pelo que eu tô percebendo, né? Quando a gente jogar, a gente vai ter uma ideia melhor de como é que funciona isso daí Saiu muito bem ali agora do agarrão Jamie, cerrou o super arte nível 1 ali do Ryu, acabou indo fazendo uma voadora no cross-up, foi pro canto ali, tomou um Drive Impact, bateu no cantão, Ryu não consegue aproveitar o oportunidade de combo, Drive Impact por pai do Jamie também que não consegue aproveitar, Ryu defendeu muito bem, ó o Perryzão ali que não funcionou, achando que ia pegar, chegando pra trás ali, controlando espaço de tentando buscar a oportunidade pra debater, hum, defendeu muito, nossa senhora, os dois estão me defendendo muito bem nesse momento, hein? Ó, o muito bem colocado ali. Ryu recupera um pouco da sua barra de drive com isso. Situação bem tensa para os dois, mas o Jamie acaba levando a melhor nessa partida, meus amigos. Pô, jogou bem o cara de Jamie agora, hein? Agora trocamos. Ao invés de Jamie, temos agora Ryu contra Chun-Li, meus amigos. Vamos ver, hein? Ó, o jogador de Chun-Li está meio perdido ali. Parece que tá testando os botões. Parou ali, um observando o outro. Parece que o controle desligou. O que é está que acontecendo? Vamos lá, meu amigo, a sua li tá tentando socar o abelha ali, socar o chão, para ver se o cara acorda, né? Opa, belo combo aí, agora convertido por parte do, do player de Ryu, com um Spinning board Kick depois. Kick. Ó, colou o Ryuzão no canto aí, faz um, um soquinho com o Choryu que poder tentar sair ali, muito bom, bem, bem colocado. Toma Drive Impact agora, Chun-Li vai tentar aproveitar a oportunidade, não consegue a conversão. Ryuzão prontamente tentando sair do canto ali mais uma vez Mas a Chun-Li não deixa, cara É a pressão pra todo lado Agora Drive Impact pro par do Ryu Não consegue converter ele depois da sua string dos socos Eu Acho que ele errou o timing do golpe ali Ou então ele errou o golpe mesmo, né? Que ele poderia ter convertido com a magia Já jogou o Ryuzão no canto ali Mais um Drive Impact, meu Deus O cara usou dois, dois Drive Impacts em seguida pra poder tacar o cara na parede, coitado Ó, Chun-Li levou a melhor nesse primeiro round aí Vamos ver Tentou um aéreo meio louco, ele tentou matar o um Mosquito, não conseguiu muito bem. O um Drive Impact agora por parte do Ryu. Nossa, converteu muito bem, mas demorou demais. A Shuri fez um... O, o Perry, perfeito, não conseguiu converter, mano. Linda leitura, mas não conseguiu a conversão, senão teria sido um dano absurdo. Um, um movimento muito lindo, né? Diga-se de passagem, igual comentei. Eita, eita, eita. Situação complicada ali agora por parte do Ryu, que tá meio coladinho no canto ali, sem ter muito o que fazer. Tá tentando de todo jeito sair, mas o player de Chun-Li tá encaixando bons golpes ali, boas strings. Ó, oh, o Ryu consegue uma bela de uma reação, mas a Chun-Li tá muito esperta ali. Acaba com sua barra de drive, mas vence a partida antes de sofrer as desvantagens de estar tá sem essa barra de drive, né, mano? Jogando super bem ali nesse momento o player de Chun-Li. Ó, mandando os Kikokens ali, fazendo aquele controle de distância, usou um drive rush, poder tentar se aproximar ao Ryu, mas não deu muito certo. Acabou caindo ali na trocação da Chun-Li. Drive parry ali por parte dos dois, mas não tá pegando ele nada. Spinning Bunch Kick, defendendo muito bem ali. Chun-Li consegue uma boa conversão, mas não consegue completar o combo, vamos dizer, né? Belo agarrão do Ryu. Vai botando uma certa pressão ali O player de Chun-Li não para de apertar o botão de jeito nenhum daquela saravada de perna ali Drive Impact que acabou não estunando Chun-Li prontamente dá o seu Drive Impact também Que acaba estunando o Ryu Coloca ele no cantão Agora tá numa situação complicada, hein, mano Mas a Chun-Li tá sem barra de drive É uma boa oportunidade agora pro Ryu tentar fazer alguma coisa, hein Hum... Tá no canto ali agora na pressão absurda Usa seu Drive Impact agora vai tentar aproveitar a oportunidade Converteu mais ou menos bem Porque ele acabou dropando um pouco o combo ali Mas deu muito certo no final das contas, Shuli ainda sem barra de drive, mas consegue, ele estava com o life lead muito grande e acaba conseguindo levar o primeiro round, mesmo sem seus recursos defensivos e ofensivos ó, tentou o drive rush ali, foi prontamente bloqueado pelo Ryu, o drive parry perfeito ali acabou não conseguindo também fazer a conversão do combo após esse parry perfeito, Ryuzão ele defende super bem também, mais uma vez com parry Ó, colocando a Chun-Li no canto, tentou matar o um mosquito ali novamente A Chun-Li não conseguiu nada Excelente conversão agora com o Spinning Butt no final foi um Shoryuken ali que vai custar caro pra esse Ryu agora, hein, mano 10 hits ali e uma parcela de dano que foi embora Drive Impact absorveu dois golpes da Chun-Li Conseguiu converter super bem agora o player de Ryu Partida bem disputada nesse exato momento aí Ryu sem barra de drive agora Pra poder utilizar seus recursos ofensivos e defensivos Chun-Li vai tentando aproveitar essa oportunidade agora de vantagem na partida Situação complicada pro Ryu, consegue uma bela conversão ali E o agarrão salvador Agora por parte do Ryu Que mesmo sem barra de drive, leva a partida, cara Converteu muito bem agora, na moral Drive Impact agora por parte da Chun-Li Match Point aí, cara, pros dois Quem levar essa aí leva a partida por completo Drive Impact muito bem ali executado por parte do Ryu Termina com a Protected Tug ali no meio da cara Defende super bem o Kombin da Chun-Li ali Vamos fazendo a trocação, controle de espaço ali agora. Tentando aproveitar uma brecha do oponente. Excelente, asterinha ali agora, poder sair do Hadouken do Ryu. Tentou um parry ali, achando que ia pegar alguma coisa, não pegou. Agora pegou o parry bem ali, ó. Vamos ver. Hum, parry muito bem colocado ali. Chun-Li defendeu super bem. Hum, vem. Eu senti que ele tinha demorado um pouquinho mais pra poder acertar isso ali, cara. E agora o Ryu completo ali com o seu combão. Ryu com nível 3 ativado ali nesse exato momento. Tá com seu super arte nível 3, só esperando a oportunidade perfeita Sem barra de drive o Ryu Chuli agora é uma situação complicada Com um life lead bom que o Ryu tem ali E toma um soquinho na barriga E o Ryu fecha essa partida, meus amigos E é isso, deixa eu ver ó. Ah não, tem mais um round ainda Boa, boa, tem mais uma lutinha pra gente poder curtir Vamos ver o que é que rola aqui, é. última lutinha do vídeo nossa, excelente conversão ali agora por parte do player da Chun-Li Já faz um overhead prontamente ali Ryu com dificuldade de se defender Já chega no canto ali amuado Chun-Li tenta aproveitar essa oportunidade de pressão com o personagem no canto Ryu tenta de todo jeito sair ali, meu amigo Mas a situação para ele também tá extremamente complicada nesse momento Conseguiu um belo Drive Impact ali prevendo o movimento do inimigo Mas não consegue converter um conversão, né? Tenta um Drive Parry ali, mas também não consegue nada Nossa senhora, os dois estão apertando o botão ao mesmo tempo ali na loucura, hein? Belo agarrão por parte do Ryu, Chun-Li com um life lead ali agora Administrando super bem as suas barras de drive ali, os dois Mandou ali o Drive Impact, consegue a conversão muito bem executada agora por parte do Ryu Faz aquele cross-up que eu acho que foi meio, né, na sorte E mais um Drive Impact absorvendo porradas da Chun-Li que garante o round pro Ryu, mano Muito bom, muito bom, muito bom Ó, tá tomado sem pouco ali agora Defendeu muito bem no Perry, mas acabou levando o um agarrão Hum, vai levar um Super Arte nível 2 por parte do Ryu ali Já tá numa situação bem complicada Que o Ryu tá com um Life Lead extremamente alto Nessa partida, bem no início, cara, assim Vamos ver se a Chun-Li consegue fazer algum tipo de conversão E realmente não deu E foi um Perfect k Oh, meus amigos e com isso, encerramos esse gameplayzinho aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Mais uma vez, a gente trazendo mais gameplays de Street Fighter 6 aqui no canal. A gente tem outros vídeos, outros gameplays que foram gravados aí durante a Summer Game Fest e tal, conteúdos assim do jogo mostrando mais sobre as mecânicas mostrando jogadores um pouco mais experientes ali né brincando com os personagens e tal e eu tô podendo trazer também ver se eu encontro pro players jogando esse jogo se eu achar cara eu vou trazer aqui no canal para a gente poder ver esse alto nível assim né porque até que esses caras que estavam desempenhando aqui já entendiam um pouco mais devem ter jogado bastante ali na samba já estavam pegando mais ou menos esquema das mecânicas mas os pro players então meus amigos vai ser uma partida de cachorro grande pra gente poder conferir. Espero que vocês tenham curtido meus amigos, Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais e fuimos, meus amigos.